E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Nosso objetivo hoje é resgatar os fobitos. Hoje a gente pretende resgatar os dois últimos fobitos, que são os engenheirinhos. Eles vão re reconstruir a ponte para uma, uma área final. Vamos entrar nesse portal. <risos> bem, parece que eu ainda sei jogar mais ou menos. Eu deveria ter entregue esse vídeo faz tempo, né? Mas a gente. sei lá, não entregou. <risos> Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa recuar toda essa área até chegar ali. Né? a gente tem que voltar tudo. Beleza? Com alguma dificuldade a gente chegou. Só salvar aqui. Caso a gente né, faça alguma bobagem, não fique ruim, né? A gente saiu lá do teleporte, foi até o começo do mapa. Isso, tá vendo? <risos> Por isso que é bom salvar. <risos> Isso, agora deu tudo certo. Um pouquinho que a gente não joga fica sem prática, né? Muito bem. Essa área não tem chefe, vocês lembram? A gente vai escalar aqui, e em um determinado momento Tem uma entrada aí para a direita Quase lá é nessa área que a gente cai aqui Tá vendo ali? A gente vai precisar voltar para o passado, para abrir o pra... campo. Se não me engano, tem bem aqui um o... telefone, Vou aproveitar aqui para coletar uns, uns fragmentos E a gente já vai... tacar Se eu não me engano, não é difícil, sabe? Mas eu posso ter enganado É mais uma questão de ficar vindo para passado Então. não é muito simples também não, viu? vou acabar com esses caras aqui que são um estorvo Isso. A gente já está quase, quase lá. Não lembro muito bem como é. Aqui, ó. tranquilo. Primeiro Fobito, aqui, ó. Na verdade, não é o primeiro, é o terceiro Fobito. Claustro, presumo. Ei, essa espada é tão legal. Você acabou preso aqui. Ah, que ironia, não. É uma história muito embaraçosa Quero voltar para o meu trabalho Obrigado por me tirar dessa Esse aqui É o fobito fácil de resgatar Agora é difícil A gente tem que voltar lá para a área dos... Dos portais né? Vamos ver Que legal Por sorte a gente não precisa refazer tudo essa essa parte insana! É só concluir aqui. Se não me engano, o, tele... o teleporte mais próximo era para a esquerda. E a gente vai ter que passar aí um penhasco né? para que dificultar. Vamos lá! Pro Mercadinho Vamos ver se a gente tem dinheiro pro último upgrade Temos 2 mil só Maldição do demônio, ataque melhorado Agora Agora o nosso ataque vai machucar Voltamos aí a sala do tempo E a gente vai vir aqui para a parte do inverno Para pegar esse último fobito É necessário ter revisitado aí catacumba eu acho Pegaram pegar um, um amuleto Que ver se a tapa nos nossos itens Não, deixa deixa que é deixa que é E aí, com esse amuleto a gente consegue descongelar o cajado rústico? Caramba, você veio rastejando mesmo, não é? 500 anos, você tem alguma ideia de como faz frio aqui? Bem, eu vou deixar você aqui, o mensageiro vai precisar de você no futuro, ele disse. 15 minutos depois eu já estava com frio entediado. Se eu soubesse que levaria séculos para aparecer eu, eu, na verdade eu não teria o que fazer. De que forma você pode me ajudar, Eu não Estou interessado em empunhar uma arma de necromante. Não sei, Rostino. Ficou obcecado com a história das vestes azuis. Se algo sobre uma torre que você usou para chegar às nuvens, não estaria mais aqui. E eu li tudo errado. Então, a minha contribuição à época, depois de esperar por séculos no frio, aparentemente se resume a te levar para cima e para baixo por ao seu bel prazer. Tá, vamos para a ruína das nuvens. A gente já está com o amuleto do Rostino, que é aquele um chefe necromante. Da caverna. Tá. Nossa, a caverna nossa vista aqui é muito louca, por acaso o não podia me deixar aqui? Não, não deixou. O que a gente vai ter que fazer? Ó? A gente passou essa área antes, né? Ela é bem bonitinha, mas olha só que sinistra ela no 8-bit, 8 cai uns raios. E ela é bem difícil essa, essa parte aqui, viu? Tá vendo? <risos> já tomou. Tem que ir com calma, tem que ir com calma, senão já sabe. A gente não precisa mais pegar nada, né? Absolutamente nada a gente precisa pegar. Fragmentos. A gente já fez todos os upgrades. É bom Bater nas lanterninhas, né? Vai aqui. Olha como tudo dá muito dano. Por sorte já tem sei. Enfrentar, né? Pô. Nossa, o meu Deus, tem que ter cuidado, aqui tem essas paredes aqui compactas, espetos, tudo em cima. Vamos lá. Ali eu acho que a gente vai pegar moedinhas, né, a gente não vai pegar moeda para o vídeo não ficar em Olha é só o que caiu aqui Ok, não tem como descer Não tem como subir, então tem que descer Bem melhor a parte do de dessa área aqui é muito mais tranquilo A música aqui até que é boa, né? Tá é legal Mais um save, eu nem acho ruim Volta para o passado. Né? save é bem rico de save porque é a área um pouco enjoada. Quando eles fizeram, eles sabiam que eles tinham criado monstros. Vai precisar de mais uma ida ao futuro. A gente pode descer. Está nítido. Será que um dia eu aprenderia a usar os comandos da forma correta? Não. Muitas horas de jogo eu ainda me dificulto com o uso de três botões praticamente só isso. O que este jogo requer assim na maior parte do tempo. É um pouco mais mesmo assim, né? A maior parte do desafio desse jogo é ter paciência. Paciência. E observar bem o que tem que ser feito. Save para não deixar a gente na mão. Opa! Isso aqui ó, é muito difícil. Essa parte é péssima. Não um save. Dá uma olhada nisso. Uh, quase que meu tenso, mas deu certo. Aqui não tem. não tem vida mole. Fazendo uma força, vocês não tem noção. Olha isso. Está quase lá? Não. Falta mais um pouquinho. Você sabia que a maioria das coisas dá para quebrar, né? Logo de cara tem um upgrade que permite quebrar os projetos, é muito útil tipo, comprar logo. logo cedo. Olha isso, tomamos. Calma, com calma dá certo Quase lá, quase lá Sei lá, eu achei, eu achei que era um pouco mais complicado que isso. Ofa. Falei bobagem. Falei muito cedo. Eu jurava que o bonequinho ficava aqui. Olha isso. É ansioso sofrer. Por favor, não um sei. Não tem. É isso aí. Uh, não sei. <risos> Muito mais molezinha no passado, não é mesmo? Mas muito mais molezinha. Tem a menor necessidade de descer ali. A gente não vai fazer isso. Será que agora tomara? Não tem fim essa parte. É grande, né? É grande essa área. Isso. Com muito custo. Aí, ó o menininho. Olha onde ele tá, Ele deve ter um nome relacionado com fobias. Fobito, você está bem? Olá, eu sou o Acro. Você chegou aqui. Ah, que ironia, não. É uma longa história e infeliz. Eu realmente preciso voltar ao trabalho. Obrigado por me tirar dessa. Acabou, é só isso, é só isso, essa área inteira, só para salvar o Acro. Dá uma olhada nisso, vê se tem cabimento um negócio desse. Chega, por favor. essa área aqui, ó. ela é muito triste a gente está de volta aqui está o um inferninho eu acho que agora acabou é, agora acabou é meio sem propósito quem diria as anotações no Dark Souls, sem propósito essa moeda verde aí. E só, e só, porque, <risos> porque chegar tão longe. Agora que a gente chegou ao final dessa área, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai voltar aqui, costumando o tempo, <risos> e a gente vai lá para a primeira parte do jogo do jogo A gente tem quase todas as notas no bolso Apesar de não estar aparecendo aí Perfeito Agora a gente vai pro final Dessa parte aqui gente. Vendo abrir um mapinha? A gente vai pra cá Aqui pra cima Bem a gente, já vai chegando aqui no fim Que era a intenção Inicial E aí vocês vão ver que legal O que, que aconteceu O resgate de todos aqueles Peixinhos. eles vão se reunir a qualquer momento a gente vai chegar nesta parte final <risos> e aí o nosso próximo vídeo vai ser gigantesco porque a área seguinte é monstruosa tá vendo? eles estão aqui todos felizes Pimpons. eles reformaram a ponte então com esta bela paisagem a gente vai encerrar o vídeo por aqui gente, vocês gostaram aí do... da nossa nosso resgate, deixe seu like, se inscreva no canal, da onde nossos é nosso vídeo, a gente joga jogos de metroidvanias e recomendações The Messenger é um jogo de metroidvania também, e também uma então, recomendação, ele entra nos três quesitos Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível E fica assim, até o próximo vídeo, viu amizade?